Olá amigos e amigas, você através desse endereço bit.ly ml artes visuais você vai acessar o mini livro desta página, aí você vem aqui e imprima o mini livro A5, clique aqui e vai dar o link para o OneDrive aí está aqui o arquivo. Você vem aqui imprimir, imprimir, vai aqui mostrar mais detalhe e seleciona frente e verso. Seleciona frente e verso. Se a sua impressora não tiver frente e verso, você imprime primeiro a página 1. De um para um e depois vira a página e imprime no verso de dois para dois. Como a minha tem, frente e verso. Vamos imprimir. Este é o mini livro. E vai ser impresso na impressora duplex. Ele imprime a primeira folha na frente da folha e depois espera um pouquinho para secar. Imprime o verso. Simples, rápido e eficiente. Aí você verifica imprimir imprimiu frente e verso. E que depois de monta montado se transforma neste mini livro aqui, usando apenas um computador, uma impressora e o arquivo em PDF. Obrigado.